Estou vendo mais a luz, o que eu faço, o que eu faço? Socorro. Calmos, vamos dar a volta na folha. Dar a volta na... Isso, Isso. Uh. bom, estão indo bem, Isso. <risos> Obrigado, seu solo, obrigado. <risos> bom trabalho, pessoal. Ela já tem problemas demais treinando a filha. Ah. Acredite em si mesma, vai ficar tudo bem. Ah, tem uma... Oh, tá. Alteza. Corada, o que nós fazemos? Ah... Uma sobra. Eu. Todos os anos, eles vêm, comem e vão embora. É nosso karma na... mais lindo. Ai, que <tos> <doido. risos> o que eu falei sobre tentar voar? Só quando as minhas... Oh, mamãe, você ainda não é arranhata! Escute, Dot, sua irmã. Minha cabeça. Cuidado! Ah! Ah, tá. Ei! Desculpa, por favor, me desculpe, foi sem querer. Preciso pegar um por um, dá pra cortar tudo de uma vez. Flake, não temos que a produção. Ah, e uma outra invenção. É, é e eu tenho uma coisa pra você, só um pedaço de capim e uma gota de ovário, não é? Flake, vai. Não é. é. Hoje, e eu nem preciso de um telescópio para ver isso. isso Está escolha os grãos, como uma formiga. É, como uma formiga. Por favor. Ceifadora. Ah. É ah, sim, sim. É. Dá pra fazer outra. Gosto das suas invenções. Jura? É. Eu nunca vou ser importante. Eu também não. Eu sou da família... Sim, senhor! Não é... Sim, senhor! Não é, não é, não é, não é, não é, não é, Achei. Por um minuto que é uma semente, tá? Vamos tentar imaginar. Olha, olha. Ela só precisou de um tempinho, um pouquinho de sol e chuva e... Tá, tá? Pode até achar que não pode fazer muita coisa agora. Mas isso é porque... Eu sei que é uma pedra. Acha que eu não sei o que é uma pedra quando eu vejo uma pedra? Eles chegaram. Graças ah, a Deus. Formigueiro, agora. Ótimo, não falta ninguém. Oh, não precisada, precisa. É, é, é precisada. Eu preciso te falar uma coisa. Agora não filho mas ao tempo Deus... O que você... E aí, cadê? Não está lá em cima? O quê? A comida estava no... Pinta. De otário, vamos só usar a lógica, tá legal? Vamos só... Ah, eu... Por que eu tô te dando papo? Você não é a rainha esquema. Então a culpa é sua? Não, mas, mas Esse mas mundo eu... é inseto comendo Sim. inseto, princesa. Não, comida cresce com o sol, as formigas escolhem tudo. Os... Foi um canário, engoliu ele pela metade, hein? E o Hopper, o Hopper gritando... Eu suro que se não tivesse prometido pra mamãe no leito de morte dela que eu não a gente estiver nesta ilha, entendeu? O esquema! Recontece, é entendeu? Ai, podem tentar outra vez. Mas, Hopper, já vai começar. Posso garantir a segurança e os outros insetos vão começar a explorar. Avanhotos? <risos> <Já foi outros. risos> Dodge. Parece que as formigas estão começando a esquecer quem... Não, mas, mas... A gente volta no final da estação. Bom verão para todas. Me desculpe pelo que eu fiz. Eu não queria errar tanto assim. Não comece não dando uma força. Força, força, força. Força, eu já sei, daria pra... Dois dias pra tirar ele de lá. Mande... É só encontrar insetos que possam nos ajudar. Ideia perfeita! Milha, por que não tive essa ideia? Claro, porque é suicídio. Os maiores, podemos achar insetos maiores que vinham aqui, dar uma força e nos livre <risos> <risos> Ah, Tem muita coragem, rapaz, mas ninguém vai ajudar um ban. Semanas. Agora eu gostei. Grande ideia, Priscil. ficar feliz. Porque se o Flick sair, não, não vai poder nos atrapalhar. Pedido. Jura? Jura? É, né? Ah, obrigado, princesa. Não, não, não. Vá logo. É só sair. Não esquentem. Escolheram a formiga. Meu pai disse que você morre antes. Ah. Ele falou que o calor não te perda. Peraí, calma, tá legal? Parem com isso. Ela também tem direito a dar a sua opinião. Eu sei. Devia procurar insetos, não escalar plantas. Por todas as formigas oprimidas do mundo! Céu, <risos> Não... <risos> <risos> <Sofie! risos> <risos> so Vê. ele vai achar os melhores e mais fortes em... que era horrível? Eu não tenho medo! Ah, me desculpe, Tim. Ah, Tô dói ao ah, astrotóbulo. Trototó... Públicos que não feitiam! tanto. Isso é ridículo, que decepção? Acabe, foca, bujá! Estamos perdendo a plateia, palhaços do oh, picad... Não, Slim, se... por que ir lá fora? Eles só vão rir de... Para a vassoura! Você é uma vareta que anda, essa... Ser. Oh, uma belha! Eu sou um zangão, que beleza! Oh, Olha, colorida! Deixa eu te ajudar a comer isso! Ah, uh, o oh, meu oh. bem, vem com o papai! Taquinha nas mãos! Vai começar a julgar pelo seu bafo! Isso aí! Você e seu marido têm que entrar em cena! Manny, é nossa vez! Oh. Oh. O picadeira é pra lá, meu bem. Sim, é. Acabar você já era! Francis, deixa o resolver. Não fale assim com a Joane. Gana! O gabinete chinês da metamorfose. Lindo, deita, rola, vamos logo, é nossa vez. Ah, Honestia, não entende. Como diria Confúcio? Sai da... Seus atrevidos! Oh. Quatro horas de vida eu não vou desperdiçar aqui. Vamos embora! Morte! Eu tenho na mão! Eu vou acender essa sequência de fósforos que vai até aquele papel! Ah, os insetos bala! O canhão vai ser de. A única chance de sobrevivência dos nossos insetos bala é a esses dois pilares, descendo uma teia de segurança em menos de 15 insetos! -bala. Os fracos deixem a arena. Este oh, ato é tão perigoso. Deus. Ai, proteja de segurança. Meu Deus. Ah. Não, não olha para o... Não, banca é a formiga caipira. Ah, cidade! Morto na esquina, cuidado com o ferrão no degrau. Ah, desculpe, um garoto arrancou suas asas. É, é, é, é. isso, Quem não pode mais aqui? Ô oh, garçom! <risos> um Brita é uma vida salta! Ah, ah, ela sente! E eu estou oferecendo! Despedidos por uma pulga! Aqui ah, o mil. Um dia eu vou ser uma linda borboleta! Adeus, amigos! Ao público que nunca tivemos. <risos> Olha ela, a mosca, desinfeta. Aí. Por que não repete pro barulho? É, com licença, senhor. Eu represento um formigueiro... Dá que... só um saco de boi e uma posi... Joaninha, Joaninha, Joaninha, boa pra casinha. carrozeiro uh, João Pequeno. Quem eu vou representar? Eu procuro o grande. Vim, espada! Wish, wish. Clang, clang. Rompe. E é ruim! Eu procurei por toda parte insetos com o talento de vocês! O um caso tá num banquete? Comida! Ajudem! Vão nos ajudar! Falaço. Os detalhes você explica no caminho. Incrível! É bom demais! e procurá-los e depois. Dizem A Flora! Ah oh, meu Deus, mais um que desmaia Isso é loucura! É, Não temos outra escolha. É. Meu nome é Dot! E aí, Fricote? Tá procurando o Flick? É. Não, não A velocidade em que essas folhas caem, só um milagre para nos salvar. É, só um milagre. Pessoal, oi, eu voltei. Oi, gente. É que ia conseguir. <risos> é o Flick. O Flick voltou. Está de volta? E trouxe os ensinamentos. Oh, olhem, essa, essa é ótima. Ai, meu coração. E aí? Oh. Au. Vocês são muito. <risos> ei, hey, ei, hey, hey, pessoal, essa é a princesa Arta. Ela me mandou procurar. Tá Ah, tem razão. E aí, princesa Arta, o que acha? A gente não devia lutar. Tem raça, mas eles devem... e senhores, meninos e meninas de todas as cidades. Nossa. Geral! Mudação completa, senhor solo Sim, majestade, eu Preparamos uma singela apresentação para... Que lindos Os alunos da... marinha num quadro de vocês Ajudando a acabar... Porque o professor falou que ia dar o tom de drama Que expulsar os inimigos, os gafanhotos furiosos Cadê? Nosso oh, e agora quem poderá nos defender? Morrie! Sai daqui! Sua. Obrigada. Bem, depois gostaria de agradecer ao Flick por todo... Você, princesa Arta! Quem acreditou em mim e me mandou nessa <risos> busca pelo discurso, tá? <risos> e eu acredito que esses insetos. não é comigo? Não! <risos> Desculpe, é outra secreta, não é? Mas sabe como é que é? Eles têm uma coisa para fazer Bom, a batalha chegando e coisa Tchau. tal. Tchau. Até mais. Entra! Entra! Oh! pera aí. Você não falou nada sobre matar gafanhoto, meu chapa. Mentiu, gente. O senhor é o único charlatão intitulando-se Caça-Tale... Caiu dessa. Diga a verdade, então. Não dá. Não dá para contar a Lá vamos os herdeiros do Flick, o babalhão. Ah, esmagar seria ótimo porque quando descobrirem vão... É, princesa Arta, mas que surpresa! O que está? Temos ser perturbados, é... Não é a gente! Um ah. lugar! O que está acontecendo? Flick! Vocês não podem ir! Não, não, não, não! não que eles estão Socorro! Tem. Não, não, não, não! Não, não, não, não! Por favor, não! Puxa, até que ele corre bastante Olha, Dot Meu bebê Não estou vendo Faça alguma coisa Dot, Estão com problemas. Pressas, pressas, pressas, pressas, pressas. se, Que tal uma minhoca bem gostosa no espelho! Yeah. Tudo bem, Kot! A lagarta está bancando a isca! Encolha a carica! O pássaro, o pássaro! <tos> Isso, meus amigos, é o som dos aplausos! A tropa do barulho saúda vocês. Nós escolhemos você para ser a nossa madrinha. Já está na hora. A paciente precisa recolher. Aham. Ah, muito obrigada. Ah, que isso, Nossa, banda absurda. de sua. E eu pensei que tivesse contratado um bando de palhaços. Ah, é? é. <risos> Você sempre acerta. Obrigada. Você é gentil. Está enganado. Mas ninguém acredita que eu seja capaz. Parece que. Flick, me desculpe. É -se de... Ah, já sei. Que tal ser o assessor oficial da... Tiveram muita coragem? Jura? Ah, não, não. Não é qualquer um O Hopper tem medo de pássaros. Pássaros. Não é nenhum crime. Ah, é a ideia perfeita. Ficamos livres do... Com os gafanhotos, tá bem? Já terão ido embora quando os gafanhotos chegarem. Vai ser fácil, mas não nos envolva. Dá licença. Podemos pegar o autógrafo... E o Zoom, <risos> e não te pegou? Você é uma graça. E você fingindo que tá lá. Aí bom. está, menino. Legal, valeu. Ma, ma, ma. Dispensados Falou! Quando eu crescer, eu vou ser um louva-a-Deus eu vou... Bem de você parou mesmo, Flick? É o seguinte, nós vamos construir Escondido bem alto nas árvores Aí, quando Hopper e Ajuda de todos para transformar este plano em realidade Eu sei que ainda podemos nos juntar E construir esse pássaro chorar, né? Vão chorar. Podem chorar, eu não ligo, não choro. Tá na Nem pensar, quer saber? Você tem toda a razão. Sabe, você é o irmão dele, você é o vice Pensa mais com vocês. E se o Roger não gostar? Aí é o gênio que se enrola. mas, mas. Oi, Roger, Tu mesmo, já que eu sou o vice-presidente, é uma ideia e é minha. Por que Foi do Axel e do Louco, eles fizeram a minha cabeça e eu fiquei confuso. dia que eu tava com a cabeça? Puta, pra que voltar? <risos> Foi só uma formiguinha. <risos> ah, uh. <risos> pequenas? Sei. Vamos fingir que este. É agora. Doeu nada! <risos> <risos> Vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas forças. Não é por causa do ranking. É para manter a car. Ele é bem Ao Aí o meu vigésimo marido morreu <risos> e fiquei viúva. Não, ainda não. Mas estamos prontos para. Isso não leva a nada. E aí, tudo bem com vocês? Ah, eu empurro vocês pela porta dos fundos e estão livres daqui para sempre. Só abestado. Eu. Uh, eu prometo. Olha só. Vamos de novo. Força nesses braços, meu bem. Obrigada, Flei. Hein? Peraí, peraí. Ele está pra lá. Chegaram! Todo mundo tem o que fazer! Vamos! Rápido, rápido, rápido! <risos> Saudações e rap... ah, Preciso da ajuda de vocês! Ah, vamos cortar a charopada. Ah. Espera aí. Aqui. Andando, eu sei que deve ter uma porção de outros formigueiros para olhar Por isso, deu o que falar É sério, o boca a boca pegou No não. dia seguinte, eu tiro um dia para passar uma pomadinha E aí a gente começa tudo outra vez Mas tem piores artistas de circo do que eles E vão me deixar Espera aí, eu achei que a armação do Flick ia funcionar Acontecido em pior momento A última folha já está caindo Vamos esconder tudo isso E fingir que não aconteceu Pensei que fosse ver o dia em que uma formiga fosse colocar em perigo, Toflick. Mentiu pra ela! Mentiu pro formigueiro! Você nem. Ment... Se descobrissem que eu tinha trazido insetos de circo. Veja. Não volte mais aqui. Público difícil. Yeah. Você é minha majestade. Ainda não. Bom, então vai até lá e dá uma olhada. Espera aí. <risos> Legal. E aí, como é que eu tô? Parece um idiota. Depois que as formigas pegarem toda a comida, ele vai esmagar a rainha pra elas não esquecerem. Fiquem aqui, eu vou procurar ajuda. Um pode entrar pro nosso número. É. assim. Ah, Dodge. Dot? Ah, o Hopper chegou no formigueiro e a gangue dele está comendo tudo. Oh, uh. uh. a rainha! Temos que fazer alguma Como? coisa. Como? Ah. Vamos lá. Como assim? A ideia foi sua. Mas você disse que tudo ia... Esquece tudo. que Seria um fracasso total. Ah, igual a mim. Ah, Flick, você já fez tantas coisas boas. Ah, é? Tá bom, me Tem razão, meu rapaz. Você reacendeu por completo a tocha. Quer saber? É isso aí. Tenente? Por mim. Valeu, Dot. Então tá. Vamos nessa! Ei, Era pra ver o churrasco de pulga que eu vou fazer Vai, anda logo, anda! Vai andando! Vai, vai! Oh, gente, me tira daqui, tá legal? Eu prometo que até vou pensar... Temos que resgatar a rainha agora! Quando ela estiver a salva, atacamos... Bem-vindo alguém! Okay? A tropa é do barulho! Yeah! sim <risos> fomos convidados acho que é um divertimento até que vai bom porta porta é, ele quer! é. Do... Obrigado, senhores, agora essa é para pensar. Quantas palatas é preciso para trocar... Rápido! Na parte mais misteriosa, e Utilizando vibrações psíquicas, eu... Ahá, majestade! Eu! Não, não, tá. tenham férios mistérios que estão além da merda. Eu embora de transformação. Trans... Se chover, o pássaro vai esfarelar. Os transformantes! Linda. Obrigada, obrigada. É agora, meninas. Preparar pra decolar. Obrigada, obrigada e obrigada. Sela seus truques. Rapinho, isso é verdade. Qual seria a graça se a gente souber... Perguntei onde ela está. segure aí! Ah! O pássaro é ele! <risos> Vamos fugir daqui! junte <risos> <Tô boa. risos> Ajude-me! Ah! fogo vem no alvo ah, o pássaro foi ideia minha sou eu quem você quer ah! Como é que você tem a audácia de armar essa pra mim? Deio quando falam demais. Que isso sirva de lição para todas vocês, formigas. Colocadas neste mundo para nos servir. Vi essas formigas fazerem coisas incríveis. Todos os. Então, qual é a espécie mais fraca? Precisa ah, a Hopper, eu odeio te interromper, mas... Pra trás! A natureza tem certas regras As formigas colhem o cano Estou tão ruim Vocês estão presos! Vamos! Porra! Meu o é. Eu tive uma ideia! Uh. Oh, Se esconda! Aconteça o que acontecer, fique abaixada! Não, não, eu posso A única coisa que conseguiu foi adiar o sofrimento. De garotinhas aí dentro? Oi, garoto. Vamos, ah, pessoal. Finalmente, quando eu tenho um segundo para relaxar, tenho que sair do meu lugar. Uh -huh, obrigado. Ah, oh, você gostaria que pudessem ir conosco. Não vou chorar, não vou chorar. Vamos logo, temos uma torneira para cumprir. Vamos embora. Eu só queria agradecer essa chance, porque é uma honra trabalhar com artistas famosos como. Boa resposta. Tá tá, você que sabe. Um minuto, inseto! Idade e as nossas vidas. Nem tanto, princesa Para você. Ah! Oh. <risos> É, Flick, você fez uma bagunça. Eu ah, é o Chucrute! É melhor começar a voar Mas eu estou voando E daqui de...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 Desculpa, -se. por favor, me desculpe, foi sem querer. Eu preciso pegar um por um, dá pra cortar tudo de uma vez. Flake, não temos que te... Para a produção. Ah, e uma outra invenção. É, e é, eu tenho uma coisa pra você. Só um pedaço de capim e uma gota de ovário, não é? Flake, para! Não é. é. Hoje, e eu nem preciso de um telescópio pra ver isso. Isso é escolha os grãos como uma formiga. É, como uma formiga. Por favor. Ceifadora. Hum. Ah. Alteza. Ah, sim, sim.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 Não falta ninguém Oh, não Princesada, princesa é, é, é, Princesada, eu preciso te falar uma coisa Agora não, filho Mas ao oh, tempo Deus... E aí, cadê? Não está lá em cima, o quê? A comida estava no pinta.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 Força, Eu já sei, daria pra. Dois dias pra tirar ele de lá. Mande. É só encontrar insetos que possam nos ajudar. Ideia perfeita! Minha? Por que não tive essa ideia? Claro, porque é suicídio. Dos maiores. Podemos achar insetos maiores que venham aqui dar uma força e nos livrar. <risos> <risos> ah, tem muita coragem, rapaz, mas ninguém vai ajudar um banco. Semanas. Agora eu gostei. Grande ideia, Pris. ficar feliz. Porque se o Flick sair, não, não vai poder nos atrapalhar. Pedido. Jura? Jura? É, né? Ah, obrigado, princesa. Não, não, não. não. Vá logo. É só sair. Não esquentem. Escolheram a formiga ah!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 Deixar os melhores e mais fortes em. Essa fé era horrível! É, eu não tenho medo! Ah, me desculpe, Tim! Tô dói! Há um estruturante. Do Tópicos que não pediam tanto. Isso é ridículo! Que decepção! Acabe, vagabunda! Estamos perdendo a plateia! Palhaços! Oh. Jupicad... Não, Slim! Por que ir lá fora? Eles só vão rir de. Para a vassoura! Você é uma vareta que anda! Essa. Ser. Oh, uma abelha! Eu sou um zangão, que beleza! Oh, Olha a colorida! Deixa eu te ajudar a comer isso! Ah, uh, o oh, meu bem, vem com o papai! Taquinha nas mãos! Vai começar a julgar pelo seu bafo! E Você e seu marido têm que entrar em cena! Manny, é nossa vez! Oh. O picadeira é pra lá, meu bem. Sim, é. Acabar você já era! Francis, deixa o resolver. Não fale assim com a Joana. Engana! O gabinete chinês da metamorfose. Lindo, deita, rola, vamos logo, é a nossa vez! Ah, honesta! Eu não entende. Como diria Confúcio? Sai da. Seus atrevidos! Oh. Quatro horas de vida eu não vou despensar aqui, vambora! Morte! Eu tenho na mão... Eu vou acender essa sequência de fósforos que vai até aquele papel lá! Ah, os insetos BALA! O canhão vai ser de... A única chance de sobrevivência dos nossos insetos BALA é até esses dois pilares, descendo uma teia de segurança em menos... de 15 INSETOS! Os fracos deixem a arena. Este oh, ato é tão perigoso. Ai, proteja de segurança. Ai. Meu Deus. Ah. Não, não olha para o... Não banque a formiga caipira. É a cidade! ...morto da esquina. Cuidado com o ferrão no degrau. Ah, desculpe, um garoto arrancou suas asas. É, é, é, é... Tome isso, não! Quem não pode mais aqui? Oh garçon! A brinde é uma vida salva! Ah, ah, ela sente! E eu estou oferecendo. Despedidos por uma pulga! Aqui ah, o milho. Um dia eu vou zerar uma linda borboleta! Adeus, amigos. Ao público que nunca tivemos. <risos> Olha ela, a mosca, desinfeta. Ai! Por que não repete pro barulho? É, com licença, senhor, eu represento um formigueiro... É que... só um saco de boi, opos... Joaninha, Joaninha, Joaninha, boa pra casinha. Uh, uh, Quer carrozinho João Pequeno. Quem eu vou representar? Eu procuro o grande... Vim espada! Wish, wish, clang, clang, João Pequeno. Ah. E eu vou Eu procurei por toda a parte insetos com o talento de vocês! O um casa tá num banquete! Comida! Ajudem! Vão nos ajudar! Falaço. Os detalhes você explica no caminho! <risos> Incrível! É bom demais! O chalé é demais! Ela me deixou ouvir procurá-los! E depois de dos... Ah, Flora! Oh, meu Deus! Mais um que desmaia! Isso é loucura! É, torne! Não temos outra escolha! É... Meu nome é Dot! E aí, fricote! Tá procurando o um Flick? É. Ai, porra.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 Oh. vocês são muito Arta, ei, hey, hey, hey, pessoal essa é a princesa Arta, ela me mandou procurar ah, tem razão e aí, princesa Arta, o que acha? a gente não devia lutar tem razão, mas se eles e senhores, meninos e meninas de todas as cidades nossa geral Fundação completa. Senhor Solo. Sim, majestade. Eu. Preparamos uma singela apresentação para... Que lindos. Os alunos da... Horinha num quadro de vocês. Ajudando a acabar... Porque o professor falou que ia dar o tom de drama. Que expulsaram os inimigos, os gafanhotos furiosos. Cadê? Oh, e algo. agora quem poderá nos defender? Morri. Vamos Sua. Obrigada. Bem, depois gostaria de agradecer ao Flick por todo... Você, Princesa Ata, quem acreditou em mim e me mandou nessa <risos> busca. Eu discurso, tá? E eu acredito que esses insetos... <risos> <risos> é, desculpe, é outra secreta, não é? Mas sabe como é que é? Eles têm uma coisa pra fazer com é, uma bateria chegando é, e coisa e tal. Tchau, até é. mais. Casa. Entre! Ô, peraí, você não falou nada sobre matar gafanhotos, meu chapa. Mentiu pra gente? O senhor é o único charlatão intitulando-se caça-talê. Caiu tá, dessa? Diga a verdade, então. Não dá, não dá pra contrariar. Lá vão os enterrados do Flick, o bobalhão! Ah, esmagar... seria ótimo porque quando descobrirem vão... É, princesa rata, mas que surpresa! O que está? Temos ser perturbados, é... não é a gente! Ah, um lugar! O que é está acontecendo? Flick! Vocês não podem ir! Não, não, não, não! não não eu dois, a circulação do Não, não, não, não! Por favor, não... não, não, não. não, não, não, não.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 Que tal uma minhoca bem gostosa no espelho? Sim. Tudo bem, corte. A lagarta está bancando a isca. Engolha, carrega! O pássaro! O pássaro! Meus amigos, é o som dos aplausos! A tropa do barulho saúda vocês. Nós escolhemos você para ser a nossa madrinha. Yeah! Já está na hora. A paciente precisa uh -huh. Ah, Muito obrigada. Ah, que isso. No Boa de sua. Céu.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 Ma, ma, ma. Dispensados. Falou! Quando eu crescer, eu vou ser um adeus. Eu vou. Bem de você para o mesmo, Flick. É o seguinte, nós vamos construir escondido bem alto nas árvores. Aí, quando Hopper e sua Ajuda de todos para transformar este plano em realidade. Eu sei que ainda podemos nos juntar e construir esse pássaro. Tá, vão chorar, né? Vão chorar. Podem chorar, eu não ligo, não. Choro. Tá. Nem pensar, quer saber? Você tem toda a razão. Sabe? Você é o irmão dele. Você é o vice essa mais com vocês. E se o Hopper não gostar? Aí é o gênio que se enrola. Sou... Mas, mais, Oi, Hopper. Tu mesmo, já que eu sou o vice-presidente, é uma ideia. E é minha. Por que foi do Watson e do Louco? Eles fizeram a minha cabeça e eu fiquei confuso. <risos> dia que eu tava com a cabeça, Vou... pra que voltar? <risos> Foi só uma formiguinha. <risos> ah, uh. <risos> uh, pequenas. Sei. Vamos fingir que este agora. Não nada. <risos> <risos> Vão começar a criar problemas. Essas lindas, pequenas forças. Não é por causa do rango. É pra manter a carta. Ele é bem é um Ao pássaro! Aí o meu vigésimo marido morreu e fiquei viu.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 Ele está pra lá. <risos> Chegaram! Todo mundo tem o que fazer! Vamos! Rápido, rápido, rápido! <risos> Saudações e irm... rapaz! Ah, preciso da ajuda de vocês! Ah, vamos cortar a xaropada. Ah. Espere aí! Ah. Aqui!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 Tadinho ah. É, pode entrar pro nosso número. É, assim. Ah, Dot? O Hopper chegou no formigueiro e a gangue dele tá comendo tudo. Uh, oh, não. A rainha! Temos que fazer alguma Como? coisa? Ah. Vamos lá! Como assim? A ideia foi sua! Mas você disse que tudo ia. Esquece tudo, que seria um fracasso total. Ah, igual a mim. Afli, que você já fez tantas coisas boas. Ah, é? Tá bom, me mas... Tenho Tem razão, meu rapaz. Você reacendeu por completo a tocha. Sim. Quer saber? É isso aí. Tenente? Por mim. Valeu, Dodge. Então tá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 Fomos convidados Acho que é um divertimento até que vai você, você. Torta! Torta É ele que obrigado senhores Agora essa é para pensar Quantas palatas é preciso para trocar Parte mais misteriosa e utilizando vibrações psíquicas, eu <tos> Bahá, majestade! Eu, eu não, não, não. tenham férios mistérios que estão além da merda! Eu embora. Transformação! Trans oh, Se chover, o pássaro vai esfarelar! Os transformantes! Obrigada, obrigada É agora, meninas, preparar para decolar Obrigada, obrigada e obrigada Ela seus truques Robinho. isso é verdade, qual seria a graça se a gente soubesse? Perguntei onde ela está Segurei! Me daqui! Juntei-me. Não, O meu mágico já era. Vovo! <risos>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 Todos os... Então, qual é a espécie mais fraca? Precisa. Ah, Hopper, eu odeio te interromper, mas... Pra trás! A natureza tem certas regras. As formigas colhem o pão. Estou tão ocupado. Ho ho ho Fique abaixada. Não, não, eu posso ficar. A única coisa que conseguiu foi adiar o sofrimento. Vai. Ah. De garotinhas aí dentro? Oi, garoto.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 Para você. Ah! <risos> é, Flick, você fez uma bagunça. Eu sou É melhor começar a voar, <risos> mas eu estou voando! E daquele. De... Bom primeiro, saudação!